Olá, para você que nos acompanha. A reforma trabalhista completou um ano em novembro de 2018. E você sabe, a nova lei ela promoveu várias mudanças nas relações de trabalho. Para falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância da justiça trabalhista, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia. Ministro, obrigada pela presença aqui. Sou eu que agradeço. Ministro, o senhor tem muita experiência na área como corregedor, conhece os tribunais regionais do trabalho a nível de Brasil. Queria que o senhor fizesse uma análise com relação ao trabalho que é prestado, principalmente para o cidadão que recorre a esses tribunais. Bem, é, a avaliação que eu posso fazer, tendo visitado já 12 dos 24 tribunais regionais do trabalho do país, é que a sociedade brasileira está muito bem servida de um judiciário comprometido, celery eh, que promove a conciliação, eh, para que se tenha uma ideia, nós eh, tivemos uma redução no número de ações ajuizadas como consequência da reforma trabalhista, uma redução em média de 30%, mas também tivemos uma redução no número de processos que aguardavam sentença. Esse número era de 1 milhão e 800 mil processos em 2017 e no final de 2018 nós estamos com 1 milhão e 100 mil processos, ou seja, tiramos 700 mil processos é, do nosso acervo de processos que aguardavam a sentença. Isso nos torna a justiça mais em dia, mais rápida do país. O nosso processo, é, em média, consome eh, 11 meses do ajuizamento até o arquivamento. Claro, há processos que vão eh, demorar um pouco mais, mas a média é uma média excelente. Aqui no estado do Mato Grosso, nós temos um dos maiores índices de conciliação do país. Quase 50% dos processos ajuizados são conciliados a partir justamente do eh, compromisso, do empenho dos juízes que nas varas promovem a conciliação, tentam fazer as partes chegarem a um acordo e também do SEJUSC, que conta com a colaboração de servidores treinados, né, especializados em mediação. Então, a, a conclusão que nós chegamos é que a justiça do Trabalho presta um excelente serviço, não só na promoção da paz social, mas também na proteção dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais dos trabalhadores. Agora, para que esse trabalho continue sendo eficaz, né? atingindo o seu principal objetivo, a cada dois anos tem correção. Uhum. Como é que o senhor avalia a importância disso e do corregedor, o papel do corregedor? Sim, o papel do corregedor, claro, é, é ao visitar a, a cada dois anos cada um dos tribunais brasileiros, é o de verificar em loco como está funcionando o tribunal receber os, a, a sociedade, as partes, os advogados que têm as suas uh, reclamações, as, su, as suas uh, sugestões a fazer e, ao mesmo tempo, buscar uh, disseminar em todo o Brasil uma política institucional uh, que leve a justiça trabalho a um, a um resultado ainda mais uh, produtivo. E eu tenho realmente me surpreendido em constatar não só eh, a qualidade e a rapidez eh, dos serviços eh, prestados pela Justiça do Trabalho, mas também constatar que em todos os tribunais percorridos eh, esse compromisso com a Justiça Social vai além do processo. Não é? Tenho encontrado várias iniciativas eh, de magistrados, de servidores que promovem uma conscientização em relação a questões sociais da maior relevância, como o combate ao trabalho infantil, a erradicação do trabalho escravo, a proteção no trabalho, a segurança no trabalho, e, e isso tem sido muito positivo na aproximação do Judiciário com a sociedade. Agora, o que muita gente quer saber? Reforma trabalhista, tão polêmica, tão falada. Ano passado completou um ano. Tem muitos pontos ainda que são polêmicos. Né? Queria que o senhor fizesse uma análise da reforma trabalhista hoje. Bem, é, é, após é, um ano de, da reforma trabalhista, temos, é, de fato, vários pontos controvertidos ainda sendo examinados pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pautou, para a próxima sessão do seu Tribunal Pleno, a discussão sobre os impactos da reforma na sua jurisprudência e temas ainda sendo analisados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como a restrição, a possível restrição ao acesso à justiça decorrente da possibilidade de cobrar honorários advocatícios nas causas em que sejam partes eh, os beneficiários da justiça gratuita. Uma das, um dos propósitos da reforma seria a incrementar a geração de empregos. Dados dessa semana revelam que o desemprego de fato aumentou, não diminuiu. É, muitos é, analistas é, pensam que qualquer alteração de ordem legislativa não vai ser tão eficaz se não houver um incremento na atividade econômica, afinal de contas, isso é o que estimula a geração de empregos. Agora, com relação à Justiça do Trabalho, uh, o número de processos novos ajuizados, de fato, houve um impacto uh, significativo na medida em que, em média, no Brasil, houve uma redução de 33% do número de casos novos. Um impacto bem importante no número de novas ações aju ajuizadas. Mas também já se percebe nos últimos meses, uma tendência discreta de retomada do número de novas ações. Ou seja, é, isso indica que há uma demanda reprimida, né? ou seja, os conflitos persistem e as partes com seus advogados vão encontrando novas formas de trazer é, essas questões ao Poder Judiciário, como por exemplo é, é, pelo ajuizamento das uh, ações de produção antecipada de provas. São ações de natureza cautelar que permitem à parte ter uma noção da qualidade da prova que tem, para só depois, então, se comprometer com o ajuizamento de uma nova reclamação. É, o importante a é destacar nesse aspecto é que essa redução no número de ações é, é, gerou uma, uma oportunidade para que os juízes e juízas do trabalho é, é, reduzissem os seus estoques de sentenças atrasadas, gerando aquele impacto que eu comentei no início de uma redução de 1 milhão e 800 mil sentenças a proferir para 1 milhão e 100 mil sentenças. Então, a nossa justiça é a que está, podemos dizer, mais em dia em relação a esse aspecto no país. Agora, com relação a essa diminuição, a esse ponto exato, você acredita que as pessoas elas têm mais receio de entrar com ação judicial por medo de acabar sendo penalizada? É, esse dispositivo que é, é, inovou é, atribuindo ao, ao, a possibilidade de o reclamante ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios da, da outra parte, realmente teve um impacto desencorajando o, o ajuizamento de ações trabalhistas, isso é claramente perceptível. A preocupação é em que medida isso pode ser é, considerado eficaz, porque não traz nenhuma garantia de que o conflito social, o conflito subjacente a essa possível ação a, acaba não tendo sido resolvido. De qualquer modo, a Justiça do Trabalho tem colocado à disposição uh, de trabalhadores e empregadores os seus Centros uh, de Solução Judicial de Conflitos, os sejusques, né? é, é, que se oferecem como uma oportunidade, um, um caminho para se buscar a pacificação até mesmo antes de ajuizar a reclamação trabalhista. Então, de alguma forma, nós estamos buscando manter abertas as portas do seu trabalho para o acesso também dessas, desses conflitos que ainda não foram judicializados. Com relação à justiça do trabalho queria que o senhor analisasse a importância, muito se falou no passado, ainda alguns críticos comentam sobre a extinção, possível extinção. É um mito? Existe essa possibilidade do fim da justiça trabalhista? Olha, eu sinceramente não trabalho com hipóteses. Né? É, é, nós temos que nos fixar nos fatos concretos. Concretamente, eu não tenho conhecimento de nenhuma iniciativa Uh, legislativa ou do Poder Executivo nesse sentido. Até porque, constitucionalmente, só pode uh, propor uma medida dessa natureza o presidente do Supremo Tribunal Federal. Qualquer outro poder que propusesse a extinção de um ramo do Poder Judiciário estaria necessariamente uh, interferindo na independência dos poderes. Agora, examinando os dados, e eu ressalto, no sítio da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, podem ser encontrados todos os dados da Justiça do Trabalho atualizados mensalmente, da leitura desses dados, é inequívoca a conclusão de que nós somos a Justiça mais rápida, mais eficiente, mais célere e mais acessível à população. Eu, de fato, não tenho nenhuma eh, preocupação com a, essa possibilidade eh, hipotética de extinção do seu trabalho, porque ela vem prestando um serviço não só de excelente qualidade, mas fundamental para a sociedade brasileira. Bom, nós conversamos com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Ministro? Obrigada pela participação, por falar tão bem de temas polêmicos e importantes para a população. Sou eu que agradeço. É sempre bom ter uma oportunidade de falar bem de uma justiça tão importante para a sociedade brasileira, tão importante para a proteção do seu direito trabalhador, trabalhadora. Obrigado. Obrigada, aí. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista, lembrando que você pode rever esse programa quando quiser. Acesse a nossa página do TRT no YouTube, o endereço aparece bem aqui na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso. Obrigada pela companhia, até o próximo encontro.